Eita. Theo, o que ele está fazendo? Olha pra cá. Jogando. Esse é o vermelho! Ih, tá morrendo de fome. Energia crítica. Olha o recorde do Theo 3 minutos e 50. Oh. Você vai bater 4? Morrer. Bateu 4? Sim. Não, mas quase! Joga aí de novo. Aperta o do meio. Esse daqui, ó. Foi. Vai começar, ó. Tá feliz? Gostou do jogo? Eita. Qual é cola? Daqui. Ó, ah, toma. Obrigada. Como? muito bom. Quem? Eu. Eu também? Não, não. Olha tanto. Cadê você? Cadê? Meu beijinho. beijinho. Beijinho, o beijinho. O beijinho. O beijinho. Essa tartaruga, tá boba. Essa, tartari... Essa tartaruga, o quê? Pra... Que nem? Que nem eu. <risos> não! Você é bobo? Não. Quem é bobo? A tartaruga. Tartaruga? Sim. Ó, o xixi. Que bode? que bode? Tá ah, tá difícil. eu tá não? Calor. tá No, no jogo tá tem esse né? um é tá aqui. Tá não. No aqui. No aqui. Não tem. Tá minuto aqui. ó. Melinhão. Não posso ficar meia. Né? Eita, posta! Um minuto e quarenta o hotel já tá. Olha, ó. Damos um assim, fica melhor. O que você falou? Como é que ele fez o meu medo? Que palavra você falou, Teu? Como é que ele fez o meu medo? Não, você falou outra palavra, muito feia. Tá com medo. O que isso? Foi um, um barulho do jogo, Natal. de fome, Teus, tá morrendo de fome, procura o peixe, você vai morrer e morrer. Não, nossa, Teus é muito caro. Você é muito caro, sabia? Tá morrendo de fome. Ufa! Tava conseguindo 3 minutos? Conseguiu! Morrendo de fome! Procura! Então vai morrer, não tem como! Cadê o peixe? Cadê o Cadê peixe? Então você vai morrer! Vai. Morreu. Vai que? Eu vou colocar de novo. Prim. Ah. Ah. Acabou o tempo, tudo. Que foi, maluco? Tô filmando o. Você acha que vai brigar comigo? Por quê? Eu tô de batom vermelho. Não. Por quê? Ele não gosta nem que eu usei batom. Pede o colete. Vou ter que mostrar. Vai, joga. Tá bom. Não, Theo. Tá. Deu Tá. bom. Tá bom. Vai demorar eu até. Demorar. Eu tenho que terminar esse jogo. O almoço vai demorar. Eu tenho que terminar esse jogo. Eu tenho que fazer. Mamãe. Mamãe. Volta. Eita. Não atrapalha. Agora eu não tenho tempo de assistir, né? Não. Tem. Porque aqui o Theo tá jogando E depois a Mala vai jogar, depois eu E eu tô gravando um vídeo você não vai atrapalhar aí pra ver, Miguel, ela que você é dele. Não, pensei Não, pensei que ele ia tirar Pra colocar futebol Futebol sem bola não vai atrapalhar o vídeo do Theo. Vamos sai! É, um joystick. Ah, você acha que é assim? Parece um. Ah, você, você, você tá fazendo barulho. Você e é, a você é, Malu, vocês estão estragando o vídeo Ah, é melhor baixar o aplicativo do controle no celular que ele vem com o joystick. Mas não tem como filmar com o celular. Ah, você tá filmando? Tô. Eu tô. Vem Eita. Eita. E nossa, tá? Já tá dois minutos. Tá bom, hein? Ô, oh, maluca! Vamos lá no grupo da família. É isso. Théo, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Olha aqui. Eita! Théo, dá tchau. Dá tchau, Théo. Olha aqui. Eu tô não, não, não tem problema. Olha aqui, depois você termina. Olha aqui. Não, mas olha aqui. Eu tô querendo comer um especial. tchau pra galera. Tchau, galera. Alessio, que te TV. Não!